Olá, canveiros e canveiras do meu Brasil, zeu, deus Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma capa para a página da sua empresa no Facebook. É coisa séria e representa a primeira impressão que você quer passar sobre o seu negócio nesta rede social. E se não tiver capa, ou se ela estiver meio capenga, Tá na hora de mudar isso, né? Se você não faz ideia da diferença entre página e perfil no Face, recomendo que antes veja o um vídeo de como criar uma página para sua empresa no Facebook. Após isso, podemos seguir. Eu vou deixar o link dela na descrição. Vamos lá pro computador que eu vou mostrar para você como é que funciona essa capa para Facebook. Vamos aqui, em Criado um design, poderia ser aqui também na pesquisa, poderia ser por aqui, mas hoje eu vou fazer por aqui, Criado um design. Eu já tinha digitado capa anteriormente, então você pode voltar a digitar, tudo bem. Capa para Facebook, vamos clicar nela. Nós temos aqui vários templates de capas gratuitas. Eu já tinha fazendo uma prévia pesquisa e tudo que envolve café é no plano pago. Então para que a gente consiga fazer tudo que a gente deseja, eu vou aqui no menu lateral em fotos e vou fazer a busca por café. Como eu já tinha feito, e é essa aqui que eu vou escolher, você também faz uma pesquisa e vai procurando qual que tem mais sintonia com a sua marca. Vou clicar nessa, lembra que o, desse mês o tema é café. Agora eu vou fazer os ajustes na imagem para deixar do tamanho da capa, para você mexer. A foto é só clicar duas vezes nela, tá? Ok. Beleza, é isso que eu quero. Eu quero uma foto na capa do meu Facebook que seja convidativa e que as pessoas vejam como meu café é de qualidade, como é que eu sirvo, enfim, todo o meu aceito. Então essa foto transmite isso. Vou voltar pra cá e vou clicar no meu logo da Cafeteria da Montanha. Quem não viu o primeiro vídeo, eu convido pra vocês darem uma olhada lá pra depois continuar assistindo este. Notem que essa ilustração da montanha, ela tem uma espécie de marca d'água. Por que isso? Esta ilustração em específico, ela é paga. Como aqui é a título de exemplo, não tem problema algum. Vou clicar em remover a marca d'água, ele vai mostrar para vocês quanto sai. Em janeiro de 2021, o Canva cobra cinco reais para você utilizar. Você confere as condições e tudo que você necessita para que isso você adquira. Tudo bem? Hoje são cinco reais. Se você vê isso lá no futuro, em 2030, 2020, 2020, não em 2022, 2023, 2024, este valor pode ser que tenha mudado, então sempre confere quando você assistir o vídeo quanto camba na época vai te cobrar. Dado esse recado, eu pego este meu logo, copio, eu inclusive é, selecionei o fundo branco para eu copiar também junto com o logo para mandar pra, lá para cá. Então Command C ou Control C, Control sempre para o PC e Command ou Control V o famoso copé colar. Ele colocou aqui, eu não vou deixar ele aqui, vou deixar ele para cá, vou deixar bem ao ladinho da xícara de café. Eu vou diminuir essa distância, essa linha rosa sempre mostrando que tá centralizado ou horizontal ou vertical e pronto. Agora é só eu pedir para baixar. Ele só não vai me deixar baixar porque eu tenho que pagar por esse elemento. Formato do arquivo PNG que é o que ele sempre sugere. Aqui para eu realmente baixar eu preciso pagar antes e depois eu já posso baixar. E um recadinho para você que quer se aprofundar no Canva. Em fevereiro, mais precisamente no dia 15 de fevereiro, abrirão as inscrições para o curso de Canva. Você vai dominá-lo, existem muito mais ferramentas que você pode utilizar e que vão aumentar sua produtividade bastante. Em breve, no dia 15 de fevereiro, o link vai estar tá disponível na nossa bio no Instagram ou na descrição para você que assiste no YouTube ou no Facebook. Quer passar esse conhecimento para alguém que precise? Marque aquele amigo ou aquele colaborador parça neste post ou compartilhe. Quer receber todos os vídeos que nós fazemos para várias e várias coisas, não só do Canva, mas também temos uma websérie fantástica de como era gostoso o meu inglês, que nós desmistificamos os termos em inglês para a área de comunicação. Agora eu vou usar os meus poderes de Mulher Maravilha e mudar o meu figurino para falar de um assunto sério. E agora eu vou aproveitar